Bem-vindos aos Dias do Pro no Le Roy Merlin. O meu nome é João Teixeira e hoje vou-vos apresentar as novidades da Bosch em termos de máquinas a bateria. Importante frisar que hoje em dia o nosso profissional, profissional que todos os dias trabalha com ferramentas, precisa de potência e precisa de performance. E acima de tudo precisa de autonomia. E a autonomia pode ser dada através de máquinas com bateria. Temos a gama de 18V, conforme podem ver aqui. Vamos falar de três, três uh, ferramentas distintas que cobrem... 80% das necessidades do profissional hoje em dia, temos o nosso martelo, eu já vou entrar mais em detalhes, de 18V, temos a nossa rebarbadora de 18V também, que vai com um disco de 125V e a nossa aparafusadora com barbequinho de percussão para fazer a instalação que é necessária. Falando um bocadinho mais em detalhes das máquinas, o nosso martelo de 18V, Vaz até boca de 21mm, tem as três funções pré-definidas para o fazer, furar sem martelo, com martelo ou fazer pequenas demolições, tem o um encabador SDS Plus e permite portanto, fazer os trabalhos acima do nível da cabeça ou abaixo do nível da cabeça, sendo bastante ergonómica a máquina. Outra grande vantagem que ela tem para o profissional é não ter motor com escovas, ser motor brushless. Vantagem, toda a energia que é contida na própria bateria, vai para o acessório, não se perdendo pelo interior da máquina. É uma máquina ergonómica e permite todas as funções em qualquer posição de trabalho, como eu disse. Continuando, em termos de, de, de, outra, de outra ferramenta importante para o profissional, é a nossa rebarbadora. A rebarbadora de 18V, esta inclusive, dá a performance ao cliente de uma máquina de 700W com cabo, portanto, equiparamos uma máquina de 700 watts, tem a zona de proteção para que o pó não entre para o interior da máquina, a proteção é orientável em função das necessidades e é de cremalheira, portanto, o cliente pode ajustar rapidamente a necessidade que tem de ajustar o corte ou outro tipo de situação, pode trabalhar com uma série de acessórios aqui, de corte, de rebarbar e de corte de vários tipos de materiais, tem a possibilidade de ajustar o botão ou trabalhar só sem imprimir o botão, portanto é uma das é é funções que tem, e é ergonómica. E se repararem, a grande, a grande vantagem desta máquina é que ela tem um corpo estreito e permite um agarre perfeito por parte do profissional quando está a trabalhar com esta máquina. Portanto, sem dúvida alguma, é uma mais-valia que tem. Não menos importante, e no caso da instalação e no caso de, de tudo o que tem a ver com hum, a parte de instalação, temos uma aparelhadora, neste caso é uma GSB 18V com 55N. Vantagem, tem as três funções na parte superior, temos a função de com brequim, só para furar ou para aperto. E quando estamos na função de aperto, permite-nos ainda a nós. Fazer o ajuste do torque necessário para esse, para esse aperto. A vantagem, seja um parafuso, seja a quantidade de parafusos que o, o, cliente, o profissional tenha que ter, pode fazer sempre o ajuste. Outra vantagem, tem a bucha é de metal portanto, e permite, não, é toda ela é em metal e permite. Importante, uma máquina de 18V, também ela, tal como as outras anteriores, um motor sem escovas. Com LED para iluminar toda a zona de trabalho. Trabalha, neste caso, estamos aqui com uma bateria Procore, e já vamos falar um bocadinho mais em detalhe delas, e a máquina em si, pequena e compacta. Importante frisar: temos duas velocidades mecânicas, em função da necessidade do que o cliente pretende fazer ou do trabalho que está a fazer. Na velocidade 1 um, temos mais torque, na velocidade 2 temos mais velocidade, portanto, é é saber que, consoante o trabalho que estamos a utilizar e a função que estamos a fazer, utilizar corretamente a função. Falando um bocadinho das baterias. Máquinas de, de topo para trabalhos diários, claro que tinham que ter uma bateria também que responda às necessidades do nosso cliente. Temos a bateria para o de 18V de 4A, okay, que corresponde às necessidades para trabalhar com a nossa professora ou o nosso berbequim com percussão. Tem indicador na parte traseira da situação do estado de carga, ok? Temos de 4 amperes, ok? No caso da rebarbadora e na, no caso do martelo, nós aconselhamos a de 8 amperes. Por uma questão de só máquinas que precisam de maior potência e de maior necessidade em termos de energia, logo, trabalhamos com a de 8 amperes. Tem na mesma a possibilidade de trabalhar e visualizar. E, no caso, do cliente trabalhar com tudo que seja... Uh, máquinas estacionárias ou de maior débito ainda, inclusive em martelos ou o que seja, temos nada mais nada menos que a nossa pro de 18V de 12A, ok? Vantagens destas baterias quais são? Temos uma nova célula, e a nova célula permite-nos dar todo o input que é necessário. Como eu disse há pouco, tanto nós a trabalhar com um segmento de ferramentas sem escovas, toda a energia que está contida na bateria chega ao acessório, não se perde pela autonomização da máquina. Importante também frisar que o carregador é importante, temos um carregador inteligente e que nos dá a informação do estado de carga e do processo de carga que está a ser feito, bem como também, se necessário, podemos uh, primir ligeiramente o Power Boost e temos um carregamento mais rápido. A vantagem deste equipamento tem conectividade, e ao ter conectividade, posso eu receber no meu smartphone todo o estado da minha bateria, todo o estado do que estamos a falar em termos da, da carga que está a ser feita. Qual é o estado da, da bateria, se tem algum problema ou não. Portanto, é um carregador que faz até 16 amperes por hora, portanto, o que corresponde sem qualquer problema. De frisar que os 16 amperes é por hora. Neste caso, se fosse uma bateria de 12 amperes, teríamos muito menos tempo de carga. Mas frisar que em metade desse tempo temos nada mais, nada menos que 80% da carga. Portanto, isso é uma mais-valia para o nosso profissional: é que em qualquer altura ele pode retirar a bateria, não, não tanto sujeito a viciar, não tendo esses problemas de viciar as baterias, porque uh, o carregador só liberta a energia que é necessário para dentro da bateria. Terminado o processo de carga, ele não faz mais uh, qualquer tipo de uh, gestão. Importante frisar que toda esta gama de 18V um, tá, tá, pode ser adquirida pelo nosso pelo, pelo profissional na loja do Leroy Merlin. Tem uma gama de assórios também específica, só queria aqui frisar em dois. Temos um disco para a situação de corte, que pode ser adaptado diretamente, e temos um disco também, também para cortar metal, mas diamantado. Portanto, só para frisar que hoje em dia o, o profissional pode optar pelo um disco abrasivo normal, ou por um disco diamantado. Vantagem, este disco tem, um, tem a situação de, quando está a fazer o corte, ele vai desbastando e vai reduzindo a sua, o seu diâmetro. Neste, neste, neste caso em concreto, isto não acontece. O, o respectivo diâmetro é sempre mantido sem qualquer problema. Não menos importante para o caso do instalador, é o caso dos acessórios. E temos aqui os nossos acessórios. Permite todo o tipo de trabalho. Neste caso com a, a, nossa, a, Burkin, o nosso Burkin, a nossa professora com a percussão e que nos permite trabalhar com todo este tipo de bits. A vantagem destes bits ter uma zona de torção, aguentar maiores uh, unidades de aperto, neste caso esta máquina tem 55N e portanto permite trabalhar com este tipo de, de acessório e neste tipo de função, sem nunca danificar o próprio, o próprio bit ou neste caso o parafuso que tivemos a apertar. Não menos importante, nesta gama e agora com a promoção ProDeals que eu aconselho a consultarem no nosso site, temos a oferta também de o cliente poder escolher, mediante a compra do equipamento de um kit, este é um dos possíveis kits que temos de ferramenta manual da voz e que dá toda a oferta portanto, para o cliente, não só no caso da gama de máquinas, como também a própria ferramenta manual. Tem um estojo prático, transportável e rapidamente organizado. Também todo ele organizado dentro, no interior, para o cliente saber. Não deixar de frisar que temos a situação do click and go. Aconselhamos o nosso cliente, neste caso, a visitar e consultar o nosso click and go. Qual é a vantagem? Dentro de toda a gama, o cliente é que faz o seu conjunto de máquinas, com as máquinas que pretende, com a situação das baterias que pretende, e sendo elas fornecidas ou em caixa de cartão ou em mala L-Box para transporte. Portanto aqui no caso do click and go o cliente tem essa vantagem de em qualquer altura fazer, um, fazer essa compra e comprar o número de máquinas e o número de baterias que são necessárias para o seu dia a dia. Espero ter sido bastante claro na mensagem que quis passar das vantagens que temos com as máquinas de 18V na no nossa gama, das vantagens que tem para o profissional e não esquecer de vos também alertar para estarem presentes nos dias PRO e estamos juntos com os profissionais. Muito obrigado.